Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seiji e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Otá... Vamos ignorar a falta de foco no início do vídeo, obrigado Otávio, por que, que você tá usando uma toca? Eu tô usando uma toca porque eu tô escondendo como que o meu cabelo tá Por que, que eu tô escondendo como que o meu cabelo tá? Quero que você assista o vídeo até o fim, meu... Monster, Sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar de modificação de cabelo Eu tava um pouco enjoado já da cor que tava no meu cabelo E eu queria mudar pra alguma coisa diferente Pra uma coisa meio sereia, uma coisa meio unicórnio Uma coisa meio diferente, sabe? Então eu decidi ir lá para os meus amigos do Salão Atelier Que sempre fazem o meu cabelo quando eu tenho medo de cagar em tudo E eu conversei com a Mari, que é a minha atual cabeleireira e falei, Mari, a gente precisa fazer uma coisa diferente A gente pode gravar? Pode gravar? Então vamos gravar Eu gravei pra vocês... Todo o processo de como foi modificar a cor do meu cabelo E eu espero que vocês gostem Então se vocês estão curiosos... Curiosos? Ótimo, nossa Então se vocês estão curiosos, confere o vídeo O meu cabelo ele tava enorme Então além de precisar descolorir praticamente toda a minha franja Eu ia ter que cortar ele, né? A primeira coisa que a Mari fez foi dividir o meu cabelo certinho Onde ela ia descolorir E em seguida, proteger a parte que não pode ser descolorida Com um creme específico lá pra não dar ruim A preparação do pó descolorante também é uma coisa que tem que ser feita bonitinho Porque se você deixar ele na quantidade errada, ele não vai descolorir do jeito certo A gente utilizou água oxigenada no meu cabelo número 30 Porque senão eu ia acabar perdendo as pontas E na parte das pontas que já estavam coloridas, a Mari só passou um shampoo anti-resíduo we'll E pra acelerar o processo eu coloquei essa toca onde eu fiquei parecendo um troço de pipoca O meu cabelo abriu mais ou menos pro tom número 8 Ele não chegou a ficar super claro, mas também pra coloração que eu queria não precisava Aí é só enxaguar bonitinho e começa a colocar as cores a Mari aplicou três cores Ela colocou um roxo azulado na raiz Mudando para um azul clarinho E terminando num verde Pra ficar uma coisa bem seria Uma coisa bem tritão Uma coisa bem na moda Tumblr que tá agora To hide Deixa mais ou menos uns 30 minutinhos no cabelo, enxágua bonitinho e vejam só como ficou. Isso nossa parece uma grana falando esse é o um novo cabelo do Dead Monster aqui. Um azul bem clarinho, quase verde na ponta e um degradê azul mais escuro, quase roxo na base. Eu espero que a cor seja boa. Pra vocês aí, que vocês conseguiram enxergar Eu espero que vocês tenham gostado do processo De ver como foi essa modificação Muitas fotos com esse cabelo novo Virão em breve Então fiquem de olho no meu Instagram Pra quem não me segue, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês É só vocês me seguirem, certo? Se você é daqui de Sorocaba e quer mudar o seu cabelo Eu recomendo muito pra vocês a pessoa que faz o meu cabelo hoje em dia é a Mari, é do Salão Atelier e eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo certinho o telefone, endereço, pra vocês poderem ir atrás e ver certinho como funciona. Eles sempre fazem o meu cabelo quando eu tô com medo de ficar careca, então pode confiar, eles são ótimos profissionais, certo? É isso aí! Muito obrigada por assistir o vídeo, eu amo muito vocês, meus monstrinhos, até a próxima e falou!